Obrigado pela audiência de todos. É, hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico, né? Quer dizer, como assim minha empresa tá morta? Como assim ela vai morrer? Eu ainda nem criei. Pois é, Tem muita gente que vai passar por isso simplesmente porque não pensou com as armas de hoje né? e não pensou com as armas de 2020. O que está que acontecendo, gente? Uma grande revolução. Né? Tem uma, uma estatística da revista The Economist, de que o Japão em 2020 vai ter o PIB dele representado em 85% de produtos ou serviços ainda não inventados, essa estatística já tem uns dois anos, então essa, esse aumento do PIB voltado para produtos que não foram criados, ele já está em curso, ou seja, ele está expandindo aquelas pessoas que ficam céticas em relação a esse, esse número, né? acham um número muito alto, que é isso, vão se surpreender, por quê? porque porque uh, os Estados Unidos na década de 70, 80 também passou por isso, né? Quando aquelas empresas bilionárias, Microsoft, Google, Google não, Google já veio um pouco depois, Microsoft, Apple Oracle né, foram empresas que dominaram praticamente com as mais rentáveis na década de 90, 2000. Elas foram criadas uma década anterior. Então, em uma década, o PIB americano aumentou, é, mudou né, em cerca de 50%. Ou seja, uma revolução em curso e ela vai ser cada vez mais avassaladora. O que, que vai acontecer? Você já está vendo aí, por exemplo, negócios como o de táxi, sendo completamente revolucionados, né? veio o Uber é, facilitando a vida de quem quer ser motorista, é, pouco mais o Uber já lançou, já está até testando o carro autônomo, ou seja, você vai pedir o teu táxi por um app, vai digitar o teu destino e nem vai ver motorista. Né? Então isso aí já está acontecendo no mundo todo já não é mais novidade e a longo prazo ainda não aconteceu mas a longo prazo o taxista né aquela profissão como nós conhecemos ela vai deixar de existir para vocês terem uma ideia hoje eu estou em boa vista e aqui poucos taxistas estão usando o aplicativo então você ainda vê né, é, espaços aí para essa revolução acontecer, para ela crescer. Então, o que, como é que eu posso me proteger disso? Como é que eu posso pensar no meu negócio observando isso? Primeiro, eu preciso começar a me interessar e ficar sempre de olho com o que está acontecendo no meu mercado, a minha área de atuação, em mercados que, que estão um passo à frente. Tá? Então, é, se eu lido com restaurante, o que está acontecendo no mundo relacionado a isso? Se eu lido com agência de viagem, o que está acontecendo no mundo que pode impactar meu negócio? E onde é que eu vou ter acesso a isso, gente? Onde é que eu vou ficar ligado com as novidades? A internet é um canal fabuloso, dá para usar? Com certeza! né a Redes como o Facebook, apesar de que muita gente usa errada, né? usa de forma equivocada, só para publicar bobagem, tem muita gente usando para coisa séria, né? tem muita gente é, acessando grupos aí de interesse, onde eles ficam comentando assuntos, livros relevantes, é, dicas de, de empreendedorismo, então é uma forma também de você se proteger. Você tem espaços que tem aí uma... uma uma liberdade, como por exemplo eventos, né, que estão é, nesse momento é, discutindo essa revolução, dando pistas dessa revolução. E você não pode ficar de fora disso. Ontem eu comentei cinco eventos para você observar, para você quem sabe participar. Tem muito evento hoje acontecendo online. É uma tendência forte, né? Eu já realizei três eventos online. Então você precisa começar a participar disso começar a observar o que está acontecendo e a médio e longo prazo pensar como é que você vai ser impactado, melhor, como a sua cidade né vai receber essas inovações, o que que está acontecendo na tua área que realmente vai é, acontecer na tua cidade em mais tempo ou menos tempo, se não for você a trazer essa inovação vai ser outra pessoa. Então de qualquer forma você vai ser impactado. Não adianta você olhar hoje e dizer assim, ah, não, isso aqui eu vou guardar porque daqui a alguns anos só que vai chegar na minha cidade. Cara, se você fizer isso, vai acabar alguém usando né, é, essa tua ideia e mais tarde você vai dizer, ah, roubaram a minha ideia. Nada disso, a pessoa teve iniciativa que você não teve. Então começa a conectar com isso e usar a inovação a teu favor. A inovação, gente, ela é tão importante e ela vai ser tão impactante e é, vai ser é, uma condição sine qua non para cada país, né? Quer dizer, se eu não inovar eternamente, se eu não estimular a minha população, o meu é, empresariado a inovar, eu como país estou fadado ao fracasso, né? Então, os países que já reconheceram isso... É, estabelece uma parcela significativa do PIB para investir em inovação. O Brasil podia estar tá melhor, mas não está tão ruim. Está investindo na faixa de 1,5% do PIB. Pode ser que com a crise isso aí diminua um pouco, mas países mais inovadores, como a Coreia do Sul, por exemplo, investe cerca de 3,5% do PIB em inovação. E esse investimento, gente, seja na Coreia do Sul, seja no Brasil, eles tendem a ser é, disponibilizados a fundo perdido. O que quer dizer isso? Sem a necessidade de devolver. Quer dizer o seguinte, que você vai mostrar a sua inovação, se a inovação for considerada uma boa inovação, você vai receber um recurso para desenvolver essa inovação e não vai precisar devolver. Gente, o que é isso? Quando eu conto dentro de seminário em Pretec, dentro de outros eventos que eu participo, o pessoal fica maluco, diz, cara, como assim? Eu nunca fiquei sabendo disso. Pois é, tem muito empresário vivendo numa casquinha de ovo, tá? Achando ali que aquele mundo dele é seguro, pensando igual a todo mundo, né? Quer dizer, ah, o que, que eu vou montar? O cara pensa logo em comida e monta um restaurante igual a todo mundo, né? O cara pensa em, em algo que é igual o vizinho dele, né? Eu conversei esses dias com, com um empresário que estava pensando em um modelo de negócio E ele estava é, pensando montar em Belém um ponto de açaí Cara, quantos pontos de açaí tem em Belém? Na rua dele tinha pelo menos cinco E eu comecei a fazer algumas perguntas e ele não sabia responder nenhuma Então mostra aí que você pode começar a se preparar um pouco mais Pode começar a observar um pouco mais... a a concorrência pode começar a observar o teu mercado para onde está indo e aí começar a ver as possibilidades que você tem né de é, inovar de fazer diferente é, de pensar de uma forma que outras pessoas não estão pensando ou de uma forma que alguém já pensou mas ele não está na tua cidade na né, te dá a possibilidade de inovar regionalmente localmente então isso é um exercício contínuo, você vai precisar fazer ele incessantemente e é um desafio também, né? porque você nunca vai estar tá pronto, você vai estar tá sempre correndo atrás do próprio rabo, né? correndo é, atrás de uma inovação, correndo atrás de um modelo de negócio novo, repensando o teu negócio todo o tempo. E isso, gente, é por um motivo único e simples. O consumidor está mudando. O consumidor de 2020 que foi a data que eu passei ele já nasceu com a internet é, estabelecida então ele requer um outro tipo de abordagem um outro tipo de conexão se os teus resultados não estão acompanhando isso isso quer dizer que você vai precisar atendê-lo de alguma forma você vai precisar entendê-lo de alguma forma e Oferecer um antídoto, um remédio, uma vitamina para a dor dele E, gente, assim, ó, conhecer o teu cliente não é fácil, não é simples Exige uma grande, um grande movimento, uma grande dedicação Eu posso dizer que é o trabalho de uma vida né? No início você acredita que é bem simples, que o teu negócio vai bombar, que vai dar super certo E no andar da carroja você vê que não é bem assim você precisa baixar um pouco as suas expectativas, voltar no mercado, entender o seu cliente melhor depois oferecer alguma coisa nesse sentido para ele. Então essa busca ela é incessante e quem conhecer melhor o seu cliente vai sair na frente. Então se você não quiser estar tá morto em 2020, não quiser estar é, tá com a sua empresa, os teus seus dias contados até lá, é, eu sugiro. Tá, eu recomendo que você se conecte um pouco mais com o teu cliente, eu sugiro que você se conecte um pouco mais com as tendências, né? com o que os eventos estão trazendo, é, as revistas, as redes sociais, Começa a te conectar né? com esse é, meio do novo, com esse meio inovador. Fica atento aos editais que estão sendo publicados aí na tua cidade, tem uma série de editais Busca as fundações de amparo à pesquisa. Quem é que está amparando a pesquisa no teu estado? Normalmente são universidades federais. Quando não, eles têm um órgão específico, né, uma fundação de amparo à pesquisa. Aí vê como é que funciona isso no, no teu estado, assina a newsletter deles, participa dos eventos dele. Por quê? Porque aí você vai ficar conectado com o que há de mais interessante, de mais recente, de mais inovador no teu estado. E vai ficar atento a esses editais. Que pouca gente conhece e pode ser uma carta na manga, né? uma possibilidade de você inovar, de você fazer diferente. Eu quero dar um oi agora, tá? Esse era o meu recado. Eu vou dar agora um oi para essa galera aí que está assistindo ao vivo. Durante o dia a gente tem muita gente assistindo, né? É, ao vivo e tem outras pessoas que assistem no decorrer do dia. É, ao vivo aqui está comigo, a Lorena Coelho. Um abraço e a Lorena, fez um Empretec em Belém. A Dani Farias, né, fez o Empretec em Abaitetuba. Daniela Tunhas, uma amiga e arquiteta. A Ideane Silva, que fez aí o Empretec em Ourilândia do Norte. O Léo, né, facilitador do Empretec. E Leonar Araújo, um grande consultor, aí, um grande amigo. Obrigado aí, gente, pela presença de todos vocês. Ajudem a divulgar esse conteúdo, porque é um conteúdo que deve chegar ao um maior número possível de empreendedores, de empretecos, de pessoas que estão construindo algo novo, algo que vai sobreviver além de 2020. Se esse é o seu caso, se você conhece pessoas assim, se você acha que tem pessoas interessadas no assunto, compartilhe, ajuda a divulgar essas ideias. Bom dia, Dani, um beijo aí para todo mundo, um beijo para a família e um abração, gente. Um abraço a todos vocês e até a próxima, até amanhã. Ajuda a divulgar a proposta, a ideia. Valeu! Um abraço, tchau!